Os partidos políticos também podem arrecadar por meio da vaquinha eletrônica ou vaquinha virtual, como também é chamado o financiamento coletivo. Os pré-candidatos podem arrecadar a partir de 15 de maio do ano da eleição e os partidos políticos apenas no período eleitoral, mas é permitido pela lei 9.504 de 97 que partidos e pré-candidatos arrecadem por meio da vaquinha virtual o financiamento coletivo. Um abraço, até a próxima pergunta respondida em um minuto.